Como fazer negócios através de uma aplicação móvel? Começa a lucrar quando quiser. A aplicação Binomo estará sempre consigo. Inicie a negociação escolhendo um ativo. Introduza o montante do investimento. Defina o prazo limite da transação. Faça uma previsão do movimento de um ativo. Escolha a opção comercial que corresponda à sua previsão. Subir ou descer. Poderá ver o resultado da transação na janela de encerramento. O seu rendimento será acreditado na sua conta de forma automática. Treine gratuitamente na conta de demonstração. Mude para uma conta real e comece a ganhar na plataforma binária de corretor da Binomo.